Tem que trocar as blusas ainda. O visto, é esse viadinho? Tem que trocar as blusas. Dar... Ah, queijo, ali na esse sol tá uma porra, ele vai e volta, vai, ele vai vida, e volta. Filho, filho mano, da boa. puta. Olha ah. Eu não entendo sobre notas musicais, mas sei que lá os menor não dão ré, os cana não tem dó. Saber que temporais são temporários é o que me faz desistir de desistir. Eu conheço vários poetas que não estão no topo, assim como os que estão no topo não tem nada de poeta, eu posso te afirmar que uma parte dessa cena são os playboy lucrando com as dores da favela, e você na disputa de quem é mais bandido, eu lembro dos que estão privado tentando provar que não eram envolvidos, quantos foram abatidos e não eram envolvidos enquanto vocês na internet estão falando, rindo tira tiro, faço com que os moleque da área entenda que nossos pulsos são feitos pra as relógios não algemas eu faço com que esses moleque entendam que mesmo vindo da baixada pode chegar no topo da cena cresceu comigo, porém ao me ver crescer ao invés de ter orgulho teve inveja, que pena problema da tua inveja não é querer o que eu tenho e sim porque não tem querer que eu também não tenha olho no olho eu percebo quem é real vagabundo sempre passar mal, eu sou atemporal por isso que pra rimar do topo eu tive que descer alguns degraus, Porra você sempre teve, por isso não dá valor pra quem tem fome, pouco importa se é o ponco de abamaçu. Quantos buscando novas etiquetas, acaba comando o pé, só que dentro de uma gaveta. Quantos na busca de um banhado, não tomou banho do próprio sangue, pouco importa se quem morre é gente preto. Joga no ventilador e no bigode, é. Por isso que os playboy que diz que faz rap pra não pegar em arma me odeia. Tá viu gritando, cada vez mais alto, me esgoelando, mas parece que o cara é surdo. Eu pensei essa merda em algum momento em que eu perdi as esperanças, eu espero que não tenha levado como insulto. Eu não fiz o impossível parecer fácil, mas eu fiz o impossível se tornar possível. Quem vinha de onde eu venho não acreditava nos seus próprios sonhos. Eu trouxe perspectiva, você não acha isso incrível, pô, pega a visão.